Fala galera, beleza? Tô andando aqui com mais um vídeo Dessa vez que eu já pra vocês mais um daily vlog Bom rapaziada. é, saí aqui pra fora aqui pra Deixar meus cachorros brincar aqui fora Primeira vez do Duque aqui fora Então ele tá bem feliz aí mano Vai fazer merda, vai fazer merda O galera tava gravando ali E acabou, ô Duque Tava gravando ali e acabou a bateria da Ô da... Duque É que gravar caramba Tava gravando ali e acabou Ah, não. Pega, bolingue, pega. E acabou a bateria da... Da minha câmera. E acabou a bateria da minha câmera, rapaziada. Então, eu roubei a bateria da a compra do meu irmão ali, então... Tá suave. Espero que ele não vai descobrir, né? Senão, azedou a ermita Mas aí tá, rapaziada. Eu, eu vou numa, não, eu vou comprar o tripé aí. Pra minha Keno, que eu tô precisando aí. Eu quero gravar, que eu vou a tá, gravar com a Keno. Aqui não, tem uma abertura melhor, então dá pra gravar bem mais coisa, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Segue o steak aí. Fui! Almoçar, mano, nesse lugar aqui, ó. Mó massa. E mó bom, bom também. Se vieram aqui que quiserem comer no um quilo aí, vem ali, que é bem bom. E aí, já é isso aí, rapaziada. Mais tarde. Eu vou mais tarde lá no camelô comprar o TP. Eu não vou agora. Primeiro porque eu esqueci a carteira. E outra porque minha mãe tem que voltar pra casa ali pra fazer um negócio. E aí, já é isso aí, rapaziada. Já volto com vocês aí. Eu vou tentar fazer alguns um steak aqui. E é isso aí. Fui. Bom, galera, já cheguei na academia, galera, vou fazer academia agora, então segue o stake aí, é, vou estar tá filmando aí pra vocês ali dentro, como é que é e tal, eu treinando em time-lapse aí, segue os time-lapse aí, fui! Rapaziada, acabei de chegar no Camelô aqui para comprar o tripé Vamos ver se tem o tripé ali, rapaziada Mas eu acho que eu tenho Que tem, porque a última vez que eu tava gravando o clipe da música Tinha um monte de tripé Bom, rapaziada, acabou a bateria da, da GoPro, mano já chegamos aqui na... na tô gravando com o meu celular, mas não sei se dá pra ver a qualidade, não Chegamos aqui no Camelô, eu vou comprar o tripé e é isso aí rapaziada, já volto com vocês Rapaziada, não sei se vai ter o tripé aí, mano Mas eu acho que a última vez que eu tava gravando um clipe aí pro canal é, tinha o tripé, tinha vários tripé ali na mesa E eu não trouxe dinheiro na hora, tá ligado? Então por isso que eu não comprei Mas é isso aí, já volto com você aí Eu vou ver se eu encontro o tripé Fui Bom galera, já cheguei em casa, na verdade Cheguei bem mais, mais cedo Galera, agora são exatamente uma hora da manhã Sim acabei de terminar o vídeo aqui rapaziada ó tá editando o vídeo acabei de terminar são uma hora da manhã agora na verdade eu tava vendo os vídeos ali <risos> tava vendo um pouco já tinha terminado antes aí e rapaziada não achei o tripé é, não achei o tripé que eu queria tinha outro tripé ali mas não era o tripé que eu queria o tripé que eu queria era um, um tripé de bolinha que você tipo é mais confortável para segurar o outro é é confortável, mas tipo, ele é muito frágil, tá ligado? Então, qualquer coisinha ele que vai quebrar, tipo, qualquer coisa ele vai quebrar. Se ele cair no chão, ele já vai quebrar assim, do nada. E também, porque a Canon é muito pesada e não vai aguentar é, segurar muito tempo. Então, ela vai quebrar por causa do peso da câmera e se ela cair no chão, já era. E o outro é um pouquinho mais resistente também. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo aí, um dia a dia aí normal, eu indo pra academia aí, já tem tá uns timelapse, coisa que eu não faço, então não faço porque não, ah, não quero mostrar mas porque eu é, tenho preguiça de ficar é, fazendo academia e gravar ao mesmo tempo mas hoje deu certo que não tinha muita gente também por muita gente, tem muita gente na academia às vezes é ruim tá gravando ali também mas é isso aí rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo aí se você gostou, não esquece de deixar o like eu vou tentar encontrar o tripé aí mas daí eu gravo para vocês aí o mas eu pra aí eu gravo para vocês aí eu buscar no tripé eu vou pesquisar aí um pouquinho mais Melhor acho que na internet tem mas se na internet não não vale a pena comprar porque vai demorar muito para comprar eu sou muito ansioso para comprar o bagulho que é na hora tá ligado então é isso aí rapaziada. Ah, lembrando também eu comprei essa camerazinha aqui eu desde agora que eu vou mostrar para vocês mas eu vou fazer um o vídeo específico dela comprar essa câmerazinha aqui não dá para ver muita coisa mas é, não dá para ver muita coisa tá escuro aqui bagulho. Vou... deixa eu acender a luz mas eu vou fazer um vídeo aí se vocês quiserem um vídeo detalhado dela sobre ela tudo como eu fiz com essa câmera aqui também e é isso aí rapaziada estamos juntos até o próximo vídeo foi